Fala pessoal, boa tarde, aqui é Heverson, da RM Multicel Espero que esteja tudo bem com vocês, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite Dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo Vamos gravar aqui rapidinho uma troca de conector do Moto G6 Plus, tá bom? E serve também para o Moto G6 normal, beleza meus queridos? Conector tipo C, sem segredo tá bom sem segredo aí vamos lá eu vou isolar aqui do lado aqui que eu vou dar calor por cima a gente tirar esse conector aqui e depois fazer o trabalho no outro tá bom meus queridos espero que esteja tudo bem com você com a sua família que Deus te abençoe grandemente desde já peço que deixe seu comentário aí no vídeo compartilhe esse vídeo se te ajudou deixe seu like tá bom tem muitos vídeos aí de conector tipo C sendo trocado, eu resolvi postar isso aqui para o canal tá bom? para os no, nossos inscritos que Deus abençoe você grandemente vamos lá vamos para o vídeo Vou pegar aqui a pinça a gente vai aplicar a pasta de solda tá? a pasta que eu uso é essa daqui pessoal, ó solda em pasta beleza? muito boa ó, é ótima, viu? tampinha amarela ela é muito boa essa pasta aqui Então vamos lá Vou tirar por cima com a estação de retrabalho Esse daqui E aí a gente já vai fazer o trabalho no outro Beleza? Vamos lá, vamos lá Ligar aqui a estação de retrabalho eu Vou deixar ela aqui no... 390 O ar eu vou deixar no 4 Beleza? Vamos lá, vamos pro vídeo Vou esquentando um pouquinho assim, ó Devagarzinho, tá? Esquentando dos lados Beleza, pessoal? Ó lá, vê que a solda começou a brilhar E você tira, não puxa antes Porque senão você arranca as trilhas Isso aqui tem trilha em cima e trilha mais pra baixo Ó lá, começa a brilhar a solda, ó você Vai dando um toquinho de leve, ó Tirou, tá vendo? Tirou o conector O conector voou longe aqui Depois nós taxa ele Ah, beleza pessoal? Aí é o seguinte, eu venho com a malha De soldadora E vou limpar agora aqui Os buraquinhos Vou colocar um pouquinho mais de solda aqui Vindo Jesus! Ah, não pode cantar, senão o YouTube derruba. Direitos autorais. Ó, vamos lá, gente. Um pouco de solda aqui, tá? Aí, ó. Beleza? Aí a gente vem com a malha de soldadora e vamos limpar aqui agora. Aí parou com ela aqui assim. Ó, se não sair de cara, a gente tira. Tá bom? Ó lá, saiu aqui. Ó, parou com ela. Tá vendo? Ó lá, saiu. E aí você vem com o ferro de solda de boinha Não força muito não Tá bom? Ó Esses aqui são mais chatos de sair mesmo Ó, não saiu aqui Eu vou colocar mais um pouquinho de solda Aqui ó Ó Mais um pouquinho aqui foi mais um tanto aqui Vou cortar um pedaço da malha aqui Que já tá carregada de solda Uma abridinha na malha assim, ó Um ladinho pro outro Tá vendo? Pra ela abrir mais Aqui e pegar melhor a solda Aí vamos lá Eu ponho ela aqui na pasta, ó Amoleço ela E vamos tirar agora aqui, ó tá vendo? Quase Olha ah lá, saiu, tá vendo, gente? Ó, aqui mesmo esquema, ó Olha lá Saiu Tá vendo? Limpou Aí eu venho aqui agora com o cotonete Tô gravando aqui com a loja aberta, pessoal Se começar a fazer muito barulho aqui na frente de, de veículos A gente vai dar um pause e volta, tá bom? Aí, ó Vou dar uma limpada aqui agora Ali não saiu ainda, mas já vai sair, quer ver, ó ah, ficou bem pouquinho Aí eu vou tirar o restante ali, tá? Ó Mesmo esquema então Um pouquinho mais de solda ali Ó Tá vendo? Joguei solda Agora eu venho com a malha Corto a ponta aqui de novo, ó Mesmo esquema, ó Joga ela um pouquinho pro lado, pro outro assim, ó Pra abrir ela Beleza? Abriu aqui, agora a gente Ó Põe na pasta e vamos limpar esse outro edifício aqui, ó. Olha lá, limpou. Viu, pessoal? Já limpou. Aí aqui, ó. O que, que a gente vai fazer, ó? Álcool. <coughs> Álcool aqui, tá vendo? Dá uma secadinha. Olha lá Show de bola Beleza, pessoal? Aí o que, que eu vou fazer agora aqui, ó Eu vou colocar um pouquinho de pasta aqui, ó E vou renovar essas trilhas aqui Tá bom? Ó Um pouquinho só Aí eu vou vir aqui agora Pego o estanho E vou renovar essas aqui, ó Tá vendo que aqui tem pouco, ó Olha lá Ó Ó, pessoal Beleza? Ó Tomar cuidado para não ficar é, Não unir as trilhas E já era Aí agora a gente vai trabalhar o conector A gente vai trabalhar esse conector aqui agora Eu vou tirar aqui Eu fiz aqui uma adaptação aqui, ó Vou Mostra, tentar mostrar aqui pra vocês Ó Cortei a ponta aqui de um cabo Tipo C, tá vendo? Coloquei aqui num... Numa pinça Só passei umas fitas aqui, ó Aí você coloca ele assim, ó Ó, tá vendo? E aí agora que a gente vai trabalhar Esse conector aqui O que, que eu faço aqui, ó Solda em pasta Mechanic já disse pra vocês aqui. Muito boa de trabalhar. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui agora, ó. Ó. mineiro Pode ir Pessoal, voltando aqui é, Vamos lá Conector de carga aqui, ó eu Passei a solda em pasta agora, tá vendo? Aí eu venho com o ferro de solda aqui agora E a gente vai Dar uma melhorada Dar uma, dar uma Colocar a solda nessas trilhas aqui, ó Tá vendo? Ó na moralzinha. Tá vendo? Ó? Essas aqui vai de boa. Agora as outras ali é mais chatinha. As do fundo. Mas ó, o mesmo esquema. Tá vendo, gente? Ó lá. Ó. Tá vendo? Ó. Colocou em todas. Beleza? Aí aqui coloquei em todas as trilhas. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar agora aqui a escovinha. Vou dar uma limpada nela aqui Aí aqui é o seguinte, ó Dá uma limpada Tá vendo? Viu que ficou ali, no, lá no meio tem, ó Tem solda em pasta, então tem que tirar tudo, tá vendo? Ó. Olha lá Saiu, viu? Ó Esfrega bem a escovinha Porque essas soldas aqui, você pode fazer é, Depois que você colocar ela, se você deixar Junta uma trilha com a outra aqui Olha lá Tá vendo como tirou, ó? Show de bola. Entendeu? Ó, deixa eu tentar mostrar aqui melhor pra vocês. Olha lá, ó. Aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui, ó. Pra vocês verem legalzinho, ó. Tá vendo? Você vai pegar e vai colocar o, o, o ferro de solda. Vai queimar um pouquinho aqui. Não tem jeito, ó. Queima um pouquinho, tá vendo? Ó? Mas aqui, ó, tem que pegar solda nelas todas, tá vendo? Aqui queimou um pouquinho e aí fica um pouquinho de solda em pasta aqui, ó. De solda em pasta. O que, que você tem que fazer? Você tem que tirar tudo, ó. Aí vem aqui assim, ó, dá uma aquecidinha nela, de leve, ó. E aí vem com a escova, álcool isopropílico, ó. Passou o álcool isopropílico aqui, ó. Deixa eu focar bem aqui pra vocês verem aí, ó, tá vendo? Olha lá Limpa bem Mais um pouco, secar mais um pouquinho, ó Ó, já era Tá vendo, pessoal? O que não pode é ficar solda Tá vendo? Ó O que não pode é ficar solda Porque se você derreter, depois que você colocar lá no, na placa você esquentou, pode unir essas trilhas aqui, ó então isso aqui não pode ficar solda Beleza? Aqui já foi Agora a gente volta com o... A gente volta aqui com a placa Ó Tá vendo? Eu vou dar uma limpada aqui Eu vou passar o cotonete nessa placa aqui agora Tirar a... A... o fluxo, a pasta aqui pra solda antiga Tá? E agora a gente seca Ó vou Deixar... Vem, vou tentar mostrar o máximo para vocês aí do processo Tá vendo? Eu dei um pause aqui porque chegou um cliente nosso aqui Mas eu vou fazer o possível para não ter pause para você ver como é que é o negócio aqui Tá bom, meus queridos? Ó, aí o que, que a gente faz agora? Solda O solda não, a, a pasta para solda Ó Passei a pasta para solda Tá bom? Quando eu falei pra você, a loja tá aberta aqui Pode ser que chegue cliente, a gente tem que dar um pause aqui Mas eu quero fazer o corrido aqui Tá bom, meus queridos? Olha lá Coloquei aqui agora, Aí a gente vem com o novo conector, ó Tá vendo? Eu vou apoiar só o novo conector aqui Eu não vou deixar com o suporte Por quê? Se eu colocar com o suporte aqui, ó O suporte vai pesar e as trilhas não vão chegar O que que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui assim, ó Tá vendo? Coloquei. Aí o pulo do gato agora aqui é o seguinte: ó. É a pinça. A pinça que vai me auxiliar aqui. Tá vendo ali, ó? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Tá vendo as trilhas aí, ó? Ó. As trilhas. Elas têm que estar tá mais ou menos no mesmo rumo da outra. Tá? Então o que, que eu vou fazer aqui agora, ó? Deixa eu voltar aqui Ó, tá vendo? Agora aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou dar calor aqui por cima E aí ele vai descer um pouquinho A pinça vai auxiliar aqui Beleza, pessoal? Eu vou pausar aqui que Vai vir um cliente aqui, meus queridos Já volto aqui com vocês, tá bom? Pessoal, tô voltando aqui Então como eu tava dizendo pra vocês, ó a pinça ela vai servir aqui para me apoiar, tá vendo? Ó? Só que eu vou dar o calor agora aqui. Como esse é o conector novo, eu vou dar o calor mais em volta. Eu não vou focalizar, é, ficar muito em cima dele, não. Entendeu? Então vamos lá. Vazão de ar aqui eu vou colocar 3,5, 390 do calor. Tá bom? E você tem a sua estação de retrabalho, você vai conhecer, você vai se adaptando a ela, tá? Então eu coloco aqui uma temperatura minha, mas não é padrão. Tá bom, meus queridos? Ó, começou a brilhar, tá vendo? Ó, eu já dou um toquinho aqui, ó. Ó, ó, ó lá, tá brilhando a solda. Ele já vai descer mais um pouquinho. Tá vendo? Aí eu apoiei com a pinça e tiro a estação de retrabalho. Ó, ó, lá. tá vendo? Ele já ficou. Eu vou colocar aqui a estação de retrabalho. Ó. Eu vou descer mais ainda, tá vendo? Tá, tá alto ali, ó Aí eu vou descer mais ainda Então o que, que eu vou fazer? Eu vou focalizar mais calor aqui Tá? Colocar mais um pouquinho de pasta E vou fazer um pouquinho mais de pressão Pra esse conector descer a parte de trás aqui, ó Essa parte aqui Tá bom? Ó Essa parte aqui é a mais chatinha de ele descer Mas depois que ele desceu aqui, acabou Aí as trilhas já fica legalzinho. Beleza? Vamos lá Agora eu quero terminar aqui sem dar pausa, hein, pessoal. Vamos lá, vamos lá de um lado pro outro. Tá vendo, ó, ó. viu? Desceu, viu? Desceu ali, ó, o conector, ó. Que essa parte de trás é a chatinha de entrar. Aqui não, aqui é de boa, mas essa parte de trás é muito chatinha. Tá vendo? Mas já desceu, ó. Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra vocês verem como é que ficou. Ó lá. Viu que desceu? Ó, tá bom? Desceu aí, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai reforçar as soldas na... na no no... Negativo Tá bom? Pego aqui a estação de retrabalho Solda aqui, ó A estação não O... Ferro de solda Ó O que, que eu vou fazer aqui, ó Tá vendo? De ladinho É só um pouquinho, ó Ó Ó Já foi, tá vendo? Ó, segura um pouquinho, ó Ó lá Já foi do outro lado, agora ó, tá vendo? Já foi aqui ó, ó, dá uma paradinha, tá vendo, pessoal? Ó, já foi aqui, agora aqui do outro lado vendo? Eu tô com a ponta faca aqui, ó Gosto muito de trabalhar com ela com, com, esse, com esse ferro de solda Com a ponta faca, tá vendo? Ali, ó Aí eu venho aqui, ó Ó E... Vamos dar uma limpada nessa ponta aqui Aí vamos fazer o seguinte aqui, ó você vê que está com dificuldade de um lado Você vira para o outro lado e deixa a solda descer Lá do outro lado, tá bom? Deixa eu ver aqui é Porque a minha estação de retrabalho está bem do ladinho aqui, Ela está me atrapalhando um pouquinho Vou estar tá comprando uma outra bancada maior Se Deus quiser E aí essa questão de espaço aqui Eu já não vou ter mais esse problema Mas o que, que eu vou fazer aqui ó? tá vendo que ficou ali meia grossa, meia grosseira Para fazer o seguinte Eu vou virar a placa, ó. Vou virar a placa aqui, ó. Vou tirar esse suporte aqui agora. Vamos colocar aqui, ó. Ó, tá vendo? Vou tirar aqui a anteninha. Muito cuidado com os microfones, tá? Pra não pegar pasta, não pegar nada, ó. O que, que eu vou fazer aqui agora, ó? Desse lado de cá Tá vendo? Vem aqui, ó Ó, preencheu aqui Ele já segurou, tá vendo, gente? Aí eu já aproveito aqui do outro lado, ó Mais um pouco aqui, ó E Ó Aqui E aqui Tá vendo? Aí agora a gente vai dar uma limpada nele pra gente ver como é que ficou aqui. Beleza? Vou tirar essas fitas aqui. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar a escova agora aqui. Uma limpada Deixa eu limpar aqui só para não correr risco De eu danificar o outro microfone Vou dar uma limpada boa aqui na, na, na manta Aí eu venho aqui, ó vendo o microfone, tá aqui do lado, aqui, ó O que que eu faço? Ó, você viu que quase pegar um pouquinho de, de pasta aqui, ó Vou limpar, ó Esses microfones são muito delicados, ó Vem aqui, ó Ó Uma escovada boa Tô tampando o microfone aqui, o buraquinho dele Que é justamente pra não pegar álcool, não pegar sujeira, não pegar nada Bom? Aí eu venho aqui, ó Vamos secar Ó Tá vendo aqui? Aí o que, que eu faço aqui, ó Ficou essa ponta aqui da solda, não ficou? Ó Vamos tirar Vem isso aqui Uma limpadinha Qualquer coisa, malha de soldadora Isso aqui é uma maravilha que inventaram Ó, ó lá. Entendeu? Ó O importante é aqui, ó O importante é ali, ó Tá vendo? Ó Tá vendo lá, pessoal? Opa, aqui. Ó. Aí eu vou ligar agora aqui o outro ferro de solda, ponta fina, pra gente ver a questão do. Dessas trilhas aqui, ó. Tá? Ó. Tá vendo? Ó. Então eu vou dar agora uma melhorada nessas trilhas aqui. Beleza? Pelo menos aqui ele já ficou Já fixou bem, tá vendo? Essa pontinha aqui, ó Depois passa uma malha de soldador aqui Ela vai sair, ó, tá vendo? Dá excesso de solda Mas, ó, o restante aqui, ó Tá vendo? Segurou bem, ó Aqui, aqui Beleza? Agora aqui, ó Pega o outro ferro de solda aqui E vem fazendo o seguinte aqui, ó Ó Tá vendo? Aqui. Ó. ó lá. Já era. Beleza, pessoal? Isso aqui, ó, tirou, ó. Tá vendo? Aqui tá que sim sai mesmo, ó. Fica um pouquinho, não tem jeito. O que não pode é entrar lá para dentro, tá vendo? Saiu já, ó. Que não pode entrar. Porque se entrar aqui, aí o conector não entra legal. E aí em vez de ele entrar legal, entrar forçando O que que vai acontecer? Vai danificar Tá vendo? Aqui ó Vocês podem reparar que o... teve um capacitor aqui ó. Que ele foi um pouquinho pro lado aqui ó, No calor, tá vendo? Ó? Esse aqui ó. ó Ele tá soldado aqui, eu não vou nem mexer muito com ele E depois eu venho com a outra pinça minha fininha aqui Vou colocar ele pro lugar aqui e vou soldar Tá vendo? Um capacitorzinho aqui ó Normal de acontecer isso aí Que não pode acontecer, ó tá vendo? Tem filtro aqui tem resistor aqui, tem CI aqui. Não pode estar tá mexendo. Beleza? Aí aqui, ó. Mais uma escovada aqui, ó. Tá vendo? O microfone tá do outro lado aqui, ó. Tá vendo que quase pega pasta nele aqui, ó. Muito perigoso de pegar. Muito risco. Então assim, ó. Muito cuidado. Aí vem aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Dá uma limpada boa aqui, ó. Vem com a estação, ó. Vazão no máximo aqui no, do ar e 100 graus, só para dar uma secada só Beleza? Ó Deixa eu dar uma limpada aqui Aí, secou bem bonitinho Aí agora aqui ó, tá vendo ali pessoal? Ó Maravilha, tá bom? Então assim, pegou essas trilhas aqui que você tá vendo essas aqui, ó Essas trilhas estão soldadas, as de trás também soldou Tá bom? Aí depois você vai dar uma melhoradinha Na questão da, da parte de, do, do outro lado lá Pra ver se, se ficou legal Tá? Mas é isso daí, ó Troca do conector de carga do Moto G6 Plus é, Serve também pro Moto G6 Tá? Normal O mesmo conector de carga Beleza? Mais uma dica aqui do pessoal da RM Multicel aqui, ó Tá aqui pra te ajudar, pra te auxiliar Tá? Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus visite nesse momento aí, onde quer que você esteja, livrando de todo o mal, tá bom? Esse é o desejo dessa família aqui, um forte abraço e fui!